Todo santo dia vocês comentam que tem alguém atrás de mim. Ou alguém me espionando. Na realidade, que tem alguém ali. O único problema é que eu já sei quem é essa pessoa. É o Duque. Então, hoje, peguei minha roupa de detetive pra gente investigar ele. O porquê ele continua aparecendo aqui. E eu vou te dizer uma coisa: se a resposta disso tudo te surpreender, você deixa o gostei. Essa é a troca. Agora, vamos lá. Estou com a minha lupa nem um pouco funcional em mãos. E todo mundo que conhece sabe que o Duque aparece exatamente aqui, porém, ele não tá aqui e tá de noite. Ele sempre aparece aqui a noite. Lembra que eu falei que se surpreender, vocês têm que deixar o gostei, né? Ó, oh, até que tem um esqueleto ali esperando para ver o que vai acontecer. <risos> é sério, é, dá medo. Você tá, tá me atrapalhando, senhor. Dá licença. Obrigado, obrigado, obrigado. Cada uma, né? Bom, vamos entrar na nossa casa, vamos para o segundo andar dela. E a resposta muito provavelmente está aqui ou não. Bom, vamos para o próximo andar então, tá bom? E aqui Ué, não. Aqui. Aqui, aqui tá bom. Ele não tá em casa, pois é, né? Eu achava que ele tava por aqui. Eu juro que eu vi eles andando por aqui. Vocês têm que acreditar em mim, é sério. Confia em mim, eu vi eles andando por aqui. Mas de qualquer forma, então não precisa deixar o gostei já que eu não surpreendi vocês, né? O trato é se ele aparecesse aqui e como ele não apareceu, não precisa, né? Bom, de qualquer forma, se vocês virem ele aqui em casa, vocês comentam para mim e deixem o gostei, tá bom? Vamos, vamos continuar nossas coisas. Eu acho que eu vi ele, mas não quero tirar conclusões precipitadas, sabe? Tudo bom? Ele está na escada. Ô, oh, oh, oh, amigão, oh, amigão, o que você tá fazendo aqui? Amanhã iremos falar. Tenho coisas muito importantes para lhe dizer. Estou usando sua casa para me esconder, não conte para ninguém. Ah, primeiro tu aparece na floresta escondido, me assusta. Depois tu fica de papinho com a loja de TNT, tem policial te procurando. Tá, então eu até entendo porque você está se escondendo, mas o que você vai contar amanhã? Ele tá literalmente andando enquanto eu falo, ele não tá na nem aí pra mim. Tá, vamos esperar amanhã, né? A parte boa é que ele apareceu. Então deixa eu gostei aí que eu surpreendi. E aí, ó, ele empurrou. Ele me empurrou. Cada um, hein? Bom, brincadeiras à parte. Pra você que não tá sabendo, muita coisa tá acontecendo. Muita coisa mesmo. Tipo, eu tô chegando a meio de inscritos. Então me ajuda. Brincadeira, brincadeira, não era isso, não era isso, não era isso. Mas me ajuda aí, por favor. Pra você que não tá ligado, dois episódios atrás eu prendi o Apu. E daí, um episódio atrás eu fui visitar ele na cadeia. Tipo, por que não? Já prendi o cara. Visita, visita. para quê, né? Daí nessa brincadeira, eu basicamente denunciei o Apu. Por invadir o banco e invadir o cofre do banco. E também por ser o dono da piqueta de bedrock que tava azucrinando tudo. Com isso, eu descobri que o Apu foi preso por roubar o banco. Coisa que ele mesmo falou um milhão de vezes que não fez. E pelo que eu vi nas filmagens que eu tinha do Apu dentro do cofre do banco, ele realmente não parece ter feito. Porém, eu não tenho certeza absoluta disso. Então, depois dessa longa conversa que eu tive com ele e uma conversa com o Pedrux, eu decidi ajudar. Porque se o Lajota Investigações resolver o caso uma vez, ele pode resolver duas. Então eu fiz uma lista de pessoas suspeitas e eu quero investigar todas. Na realidade, eu quero começar pelo delete. Foi que mais falaram sobre o meu real plano é descobrir quem roubou o banco, se possível recuperar o que foi roubado, fazer essa pessoa ser presa e libertar o Apu, por causa que o crime que ele cometeu realmente é um crime grave. Mas ele já pagou a sua pena na cadeia e ele está sendo acusado injustamente de uma coisa que ele não fez aparentemente. Isso não é legal, né? Bom, de qualquer forma, bom dia, Ana. Uh, uh. Bom dia, Poki. Você não acha estranho ele ficar olhando pra você o tempo todo, não? Tô feliz que a loja tá indo bem. Não, mas não tô falando, do, tipo, que a loja tá indo bem. Tô falando que o Jonathan não para de olhar pra cá, você não liga? Tá, mas enfim. As obras deles continuam normal. Salve, Drill. E a loja também. Ah, interessante. Eu queria saber se tinha sido demolida essa loja, mas não, ela continua aqui. Eu queria dar uma passada também na loja da Bruxa. Eu quero ver se rolou algum desconto novo, alguma coisa nova. Porque até onde eu sei, ela tá encaixotando as coisas pra tentar vender tudo, sabe? Ó, vendeu coisa aqui. Mano, o um chapéu de mergulhador é muito da hora. Porém, eu já uso coisa na cabeça, que é meu chapéu de paia, né? Então, melhor não. Uh, o que esse pedaço de pano massado faz? Ah, uma luva. Luva vampírica. Faz com que os ataques corpo a corpo do usuário absorvam saúde. Eu sou um vampiro. Eu sou um vampiro. Eu, eu tinha uma skin de vampiro ontem. Eu acho que é válido eu comprar. Comprado. Mano, olha que doido. Numa mão tem uma garra azul. E na outra agora tem minha garra vampírica. Mano, que da hora. Eu gritei demais. Tá vendo? Normalmente, eu oculto esse tipo de item. Mas, hoje eu vou usar, porque fica legal. Combina com a minha lupa, ó. Mas Leira. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa que me interessa em comprar. Compraram o que tinha aqui, compraram o que tinha aqui. Sobrou o antídoto, a carne. Acho que por hoje não. Outra hora eu dou uma olhada em mais itens. Tchau, bruxa. Bom, agora eu tenho duas coisas para fazer. Ir para casa do Delete e cobrar o dono do banco que não me pagou por fazer as suas até hoje. Mas vamos começando pela casa do Delete, né? Eu tenho que fazer uma roupa pro Delete também, mano. Vou tentar vender isso né, aproveitando hoje, mas é uma boa. É. Bom, se tudo der é certo, o Delete é para estar aqui dentro da, da, da fábrica dele, né? Vamos ver se ele vai estar aqui. Eita, preola, tem um muro. Ô, Delete. Opa. E aí, LG? Opa, mano. Caraca, você fechou a NASA para começar a vender prédio, cara. Como que é? Não, essa aqui não é prédio, não. Essa aqui é uma estrutura que está envolvendo um foguete ali no meio. Ó, vem cá, de longe você. Ah, ver. tem um foguete ali dentro? Tem um foguete. Daqui a pouco a cara termina de construir, velho. Mas está bem e? no comecinho ainda. Tá. Que da hora, Zé. Que da hora. Eu posso morar nele? Não, LG. isso aqui não é para morar, ah. não. Você quer Subir lá em cima comigo? Vem cá, vem. Ah, vamos lá, por que não? É minha nova casa, né? Eu, vou, eu quero comprar apartame um apartamento, um andar desse apartamento. Não, não é para morar, aqui, assim, não. Você quer, quer andaime, LG. Você quer morar no andaime? Não, não, não. Quando você colocar parede, tijolo, internet, essas coisas, entendeu? Opa, boa tarde. Ó, os operários tá meio, tá meio trabalhando, tava tá meio cansado, entendeu? Não, eu fiquei cansado de subir essa escadaria aqui também. Mas então, aqui tá, tá o foguete. Daqui a pouco uhum. a gente termina ele, vai. Logo, logo a gente vai fazer os lançamentos. Você vai Olô. assistir com nós o lançamento? Eu, eu, eu vou sim, mano. Parece mó da hora, cara. Eu eu, eu, eu animo o real. Mas que o que foi, LG? Por que você veio aqui? Então, Andalete, eu queria, co queria conversar com você, mas vamos conversar lá embaixo? Bora. Então, Andalete, o que acontece é que é o seguinte, mano. Eu queria conversar com você para fazer uma coisinha específica. Específica, LG? Como assim? Então, meio que... Você tá ligado que o banco da cidade voltou e tudo voltou normal, né? É, eu fiquei até sabendo que prenderam o ladrão. É, então, aparentemente, ele não era o ladrão. Ele era o invasor do banco, que ainda é um crime, mas quem roubou o banco tá solta e isso é um problema. Espera, mas será mesmo que o puta na verdade, porque quando eu fui lá falar com, com ele Ele realmente falou que não foi ele, foi outra pessoa É Eu não sei se eu acredito muito então, Não sei não, velho digamos que eu vi com os meus próprios olhos a situação Então eu consigo acreditar nele por causa que eu vi, sabe? Porém, sabe? Nem tudo são flores Eu tenho que investigar pra saber quem realmente foi Querendo ou não, a pessoa que ele mais falou ser suspeita era você Ai, Tanto Deus que Deus. ele falou até sobre um tal de ovo de dragão Eu queria ver se você tava disposto a cooperar nisso Mas eu já falei pra ele que não era eu Eu fui lá e conversei com ele pessoalmente velho, E falei que não tinha nada no meu cofre Ele entrou no meu cofre pra tentar ver se achava as coisas do banco E não tinha nada lá Ele falou que você tinha dois ovos Você tinha um ovo do dragão Aquele que eu te dei que você tinha um ovo de alien Que história é essa? Ah, é um ovo alienígena que eu achei E eu tô cuidando dele Eu tipo, eu tô vendo, tô dando uma estudada e tudo mais Só que é o, é o ovo que eu achei Não tem nada com o banco Galete, eu acho que você tá disposto a cooperar, sabe? Então tem como você deixar eu entrar aqui Pra eu ver o que tem aqui dentro e entender melhor essas coisas? Não, ó, deixa eu fazer o seguinte você tem uma picareta aí? Eu tenho, eu tenho. Não como eu vou deixar você entrar, mas quando eu fui falar com o Apu lá na cadeia, ele falou que ele tava me espionando. E eu nem vi isso aí ainda. Vamos ver junto. Me segue, vem ah, Tá, dá, dá licença aqui, ó. Olha, ah. ele falou que ah, ele É uma fez... cozinha aqui? Ah, é um cofrezinho bem singelozinho, ó. O ah. ovo que você me deu, que ele roubou, tava aqui, entendeu, ó. Olha pra você ver. Sim, então... tá até a marcação dele, né? Foi isso que ele roubou. Ele roubou isso? É, Eita. e ele falou, ele, ele admitiu pra mim que ele fez um, um esconderijo aqui debaixo. Eu não sei aonde. Hum. Quebra aí pra nós ver Tá. Nossa, o que, que é isso? Eita, caí. Nossa, era uma parede invisível. Peraí, ele estava espionando o seu cofre? Quando isso? Oxi, eu não sabia disso aqui, não. Ele falou que estava debaixo do meu cofre me espionando, mas eu não sabia que era assim. Isso Caraca, explica muita coisa, vai. né? é? Tem até um caminho aqui, olha. Nossa, mas desde quando que ele está me espionando assim? Agora, nossa, ah, agora eu estou chateado com ele. Deixa eu ver. Onde que isso aqui vai? Ué, tem uma porta aqui? É uma porta? Nossa, meu tá Deus! Vendo, olha o que o Apu fez, LG, para me espionar. E você acredita nele ainda? Então, como eu disse, eu acredito que ele não roubou o um cofre mas que ele invadiu, como eu mesmo vi ele invadindo, vi com meus próprios olhos. Mas então, eu, eu não tenho nada a ver com isso aí, não, entendeu? É, em partes. O, o, o que é aquela, aquela geladeira estranha ali que tinha no seu cofre? Qual geladeira? A, a, abre aqui de novo, por favor. Esse treco aqui, o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é um, um portal que eu vou pro Nether. Só tá estranho, porque tá sem mas energia. Entendi. O que tem aqui nesse armário? Mármore. Um e cadê aquele ovo ali que tanto falou? Deixa eu ver ele. Mano, eu não quero meio expor isso aí, tá ligado? Porque eu ainda tô estudando, eu tenho medo de ser radioativo, sei hum. lá, com doenças Não, mas eu vejo de longe, coisas. tranquilinho. Não, não tem como não? Ah, LG, eu prefiro não, vai. Tá. Cara, querendo ou não, você me mostrou sua base, mostrou o cofre, descobriu o que eu Se você quiser, eu posso te mandar fotos no correio, pra provar a minha parte da história que eu realmente tenho isso e é isso que eu tô eu, protegendo. Não eu, tem nada por metido. favor, aceitaria uma foto pra, pra ontem disso. Eu aceitaria com certeza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá daqui a pouco e eu vou, uhum. porque eu tenho que ir com distância, tenho que vestir uma roupa especial, aí eu posso mandar uma foto pelo correio. Beleza, eu, eu, eu, eu aceito. Tá bom? Então, outra coisa, só é... Sei lá, por toda essa conversa que me parece que não foi você realmente quem roubou. Mas quem, Dalete? Quem você suspeita? Quem você tem em mente? Mano, hum, eu, eu, eu me envolvi em tanta treta ultimamente que eu, eu não queria nem falar pra vocês porque vocês não iam acreditar. Mas tava todo mundo vindo aqui na minha base, tava todo mundo me acusando de roubo. Tava um clima muito tenso que eu não consegui pensar sobre o roubo do cofre. Eu tava tentando resolver essa treta que tava acontecendo comigo, sabe? Hum... Eu, eu, eu, eu, eu, eu entendo, Dalete. Eu vou investigar todo mundo. Eu só queria te contar uma coisa também, quê? O Danete, seu pai te abandonou. Que exatamente o seu pai te abandonou Delete. Por quê bom? Sabe onde fica a loja de artefatos? Sei, então do lado dela tem uma loja de magia e até onde eu sei, você e o Carlin são irmãos gêmeos, né? Vai lá e descobre por conta própria. Eu não, não, não quero essa pessoa que tá dando essa notícia. Agora a, abre para mim, por favor, que tem que ir embora. Ué, Tchau, que obrigado que é pela cooperação. de nada, gente. Bom, gente, cheguei aqui na loja de magia para mostrar para vocês que eu tava falando. O Carlinho da ser seu irmão gêmeos e o nome do cara é só pai do Carlinho. Eu acho estranho de verdade. Mas, enfim, vamos pra casa ver se o Delete entregou a foto. Vamos pela rua mesmo, tô nem vendo. Beleza, chegamos aqui e... Delete Gamer tirado. Mano, ele tirou nesse exato minuto a foto. Tá, é diferente de como eu imaginava. É estranho. Eu acho que é uma boa eu guardar isso daqui aqui por enquanto, que só eu consigo mexer aqui e depois falar com o Delete sobre. Alguma coisa tem aí. E eu quero descobrir o que é. Mas, bom, da nossa lista de suspeitos, o Delete já foi. Agora, não sei se tá o Pedrux. Porém, o Pedrux eu vou fazer de uma forma diferente. Primeiro que o Pedrux já está online na cidade, mas eu não vou falar com ele, por causa que, assim como ele já visitou a puna na cadeia, ele já foi arque inimigo dele e agora tá de aliança, tipo, qual que é o sentido disso? Então, eu não confio muito no Pedrux e ele saiu a tenda por cima, então eu vou simplesmente olhar com os meus próprios olhos à base dele. Bom, simplesmente enquanto eu vinha para casa do Pedrux, a minha internet caiu e voltou agora, passou um tempo. É, como vocês podem ver ali em cima, ele tá online, mas eu descobri que ele tá na cidade, então vamos ser rápido. Bom, eu acredito que a casa do Pedrux não tenha muita coisa a esconder. O meu plano é primeiro sair clicando pelo chão de tudo para ver se tem algum chão falso, alguma parede falsa. Pelo que eu notei, as paredes falsas e portas falsas tendem a brilhar mais. Então eu tenho que ficar de olho. Ó, tipo, tem uma ah, nossa porta que acho que não conta, né? Essa aqui conta. Ó, aqui, ó. Não parece ter muita coisa aqui. Vou fazer um buraquinho aqui no chão também para ver. Oh, tem alguma coisa aqui. Pera, deixa eu pegar minha boia para eu sair caso seja uma caverna. É é uma caverna. Tá, então essa primeira base do Pedro que passou no nosso teste. Eu não achei nada que possa incriminar ele. lá na aqui, eu vou falar com o Carlinhos House então. Bom, a farm de vaca dele parece normal alta, desligada. Não, eu acho que é só uma farm mesmo. Não parece ter nada aqui. Outro canto interessante é a plantação dele. Eu vou até passar voando aqui pra poder olhar melhor. Como vocês podem ver, tem umas marcação de alien aqui. Mas... Nada demais. Eu dei uma olhada nesse meteoro outro dia também. Também não parece ter nada. Mano, eu sei que o Pedro que se esconde alguma coisa. Só não sei o que e nem aonde. aí Cofre. Baú. Chest. Não. Não tem nada no sistema dele. Oh! Ah, não. Isso aqui é uma madeira. Precisa criar um baú secreto. Pera, deixa eu clicar em tudo aqui e ver se tem nada. Aqui também não tem Nada. Vou, eu vou quebrar uma madeira do chão pra ver. É? Nada. E daqui? Também nada. Uh, o então, segundo andar a casa dele? Bom, tem dois baús, mas eles estão trancados. Eu posso tentar abrir esses baús. uma possibilidade, né? Eu não sei. Eu acho que o Pedro quis esconder alguma coisa, mas... Não me parece um mundo que ele seja envolvido nesse crime. Eu acho que na realidade o mais fácil é a gente interrogar outras pessoas. Mano, eu tava pensando aqui, como eu acho que o Carlin não tem como ser o ladrão da, do banco, eu vou direto para casa dele. Aí depois a gente vai para casa do Biel e por último a do House ou a do House, depois a do Biel. Bom, eu vou colocar minha moto aqui atrás, né? E agora a gente só precisa chamar o Carlinho. Vou deixar o seio a pulsa -se é preso, mano, por minha culpa. Calma, aí, eu tô ouvindo a voz do Carlinho do Biel, eles estão conversando aqui. Cara, eu tava estudando aqui meus livros, velho, E tem uma magia que eu consigo dar vida pro baúzinho, mano. Don't tu cons consegue dar vida pro, pro segredo? É. Sim, que que véi, que... Você não quer descobrir também, mano? Oxi! Mano, mas peraí, velho, isso vai dar um problema, Carlinho. Mano. Véi, o que eles estão falando? Deus, Como assim, ó, segredo? Eu vou fazer essa magia aqui, só que ela não vai estar pronta. Mas só pra você ter uma noção que eu consigo. Eu tô invisível? Mano, fui atrás daqui, Hold, que é esse livro, ó. Deixa eu ver se. Ih, não pega. Vou abrir a parte deles, é, Antônio. Tá vendo que você não pegou, velho? tô com medo de pegar essa aí, Mano, do que eles estão falando? Tá, véio? ó, Biel, vem cá. Eu não sei se você vai conseguir ver que você não é mago, tá ligado? Ah, Mas tá tem certo. uma magia aqui que se chama. Cadê? Como que é o nome? Transplasse. Meio que eu consigo, meio que. Sei lá, me transformar num baú ou o baú me transformar em mim, sabe? Nossa, velho. Você vai fazer o baú se transformar em você? É, dá pra fazer. E tem também outra aqui, ó. Que eu consigo dar vida pro baú, cara. Tô, então vamos fazer isso aí, carinho. o nome dessa magia é torneira de vida, Biel. Imagina um baú com vida me contando tudo. Mano, cara. É. Sei lá, velho. Eu tô com medo, cara. De, de que baú véio. eles estão falando? Eu também tô com medo, velho, eu tô com dó do Apu também, que tá preso lá, velho. Falar nisso, como que oh, ele tá, mano? Ó, oh, oh, oh, mano, eu fui lá, eu falei com ele, deu uma carne pra ele lá, sabe? Ele não, não falou muito bem comigo não, sabe? Ele não mas falou, assim, velho? Tá triste, é, tadinho. Não, é, tá triste, por mano. Por que o Carlinho assim, tá o com carinho, dó carinho, dele? Qual que é o sentido? Então, Ó, é. mas é o seguinte, dependendo do que tiver nesse baú aí, Alabial, a gente não tá escrevendo a magia? Sim, sim. A gente <risos> foge, Carlin, dependendo do que tiver nesse bolo, a gente foge dessa cidade e vai embora. Mano, imagina o é um segredo que vai deixar a gente rico, muito e aí, poderoso. E aí, aí você vai poder largar vai sua liberado. vida. E aí, e o Apple vai ser liberado, obviamente, Mano! eles vão sacar que fomos nós que roubamos. O Carlin roubou o, o Banco Biel? Carlin, um tá é, é, não, eu vou aparecer. Sabe? O que é? Se for porcaria, te entrega isso aí e o que aconteceu, entendeu? Beleza, beleza, vai. <coughs> Parados. que isso? Oi, gente. Eu ouvi a conversa. Como que assim que vocês é que é roubaram o banco? LG, peraí, peraí, você ouviu um o negócio errado, cara. Você ouviu o negócio errado, Biel, quem ouviu o negócio errado, Biel? Você acha aí, que só você gente, tem? Eu com isso, não. Só você tem, Biel? Calma só aí. você tem? Calma aí, LG. Calma fui aí, eu, Fui eu, gente. Fui eu que roubei calma o aí, banco. Calma aí, LG, calma aí, você tá falando pro cara errado. Calma aí, LG. Fui eu, LG. Fui eu que roubei o banco. Tô, então por que você aí. tava contando pra ele? Eu tava me entregando pro Biel. É, e é, você aí. vai prender ele ou o quê? Eu vou prender ele agora. Eu tava aqui pra prender ele. Eu ouvi esse papinho de fugir. E aí? Não, não, eu falei que ele não fugiu. Fui eu, eu. ia fugir sozinho. É isso, é isso. Carlinhos, você realmente roubou o banco? Fui eu, vai Aqui. Você quer ver o baú? Quero. Oh, meu Deus, espera. LG, calma, calma, abaixa essa arma, abaixa arma. Não, não, não, abaixa você. Abaixa você, abaixa você primeiro. Eu Quem com o criminoso você é não. você, você que abaixa. Abaixa você primeiro, abaixa você primeiro. Eu tenho um porte aqui, abaixa você primeiro. Eu não tenho, por isso mesmo que eu não tenho que ter Aba medo. Aba abaixa vocês dois ali meu Deus do céu. LG, abaixa essa arma, LG. Pode ficar tranquilo, a espada é mais forte. Tá, vem, vocês querem ver aqui, gente, pra combater com cadê? Vim prender esse criminoso aqui, já Tem confio em mim. policial, cara. Chamei o Bial aqui pra confessar esse crime que eu fiz, LG. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, mano. Você tá pronto, velho? Você tá pronto pra ver? Cadê? Mo mostra aí. Tá aqui. Eu... Não, não tinha eu não foto não. foto, não, né? Agora é, foto, seguinte, não. agora é o seguinte! Agora é né? o seguinte! Ou o Carlinhos vai preso agora e confessa, ou eu denuncio os dois. Eu tenho a foto, e você não tem como me, me atacar. Não tem nada a ver com isso. Ah, o barco, então você, carlinho, vai cara, preso, cara. você vai ter que ser preso, Carlinhos. Você vai ter que ser preso e confessar. Eu, eu vou ser preso, sim. Eu, eu me entrego, eu me entrego. Tem, não, tem que ser agora. Eu tenho que ver isso pra você não poder fugir. Vamos, Carlinhos. Ah. Vamos, vamos pra delegacia, Carlinhos. Vamos pra delegacia. Pera, cara. eu tô. Pra que eu devolvo o baú? Me dá, me dá o baú, me dá o baú que eu vou entregar pra. Meu Deus do céu! Bora, bora, bora, corre, corre, corre meu ah, do céu, já tô todo machucado vem, aqui, velho, vem, vem, vem, vou, vou, vamos, Cara, do assim, do vem. vamos, vamos, então. Tá, vai, vai, vai, vai. sem nenhuma gracinha, hein, não esquece é. que eu tenho a foto, sem ah, magia, aí. Aí. Oh, não, não, não, sem magia, sem é tá, tá. magia, tá. vai normal, Tá, só queria ah. deixar claro que o Biel não tem nada a ver com isso, foi tudo culpa minha, não, a gente sabe disso, a gente sabe disso, se você se entregar, o Biel, eu procurei o Biel pra poder me entregar, porque eu tava com muita dó, porque ele tava preso injustamente, não, tudo bem, se você se entregar, tudo certo, tá, não faz nada com o Biel, não, mas por, por que você é. roubou o banco, Carlinhos? Tem um segredo lá dentro. Qualquer pessoa queria saber o segredo. Mas dá para comprar o, o baú. Por que você teve que roubar? Porque não tem dinheiro, né? da tá, tá feia. Meu Deus inacreditável, Deus cara, inacreditável, cara, inacreditável, cara. Inacreditável, carinha, Inacreditável. Por que, que você foi fazer isso, tá? Ah, você quer que eu fale a verdade? Fala. É que eu me encontrei com outro mago e ele me pediu pra me trazer algo de mais valioso de utopia. Aí eu parei pra pensar e o que tem no cofre deve ser algo mais valioso. Então, eu peguei o um baú. Eu poderia ter entregado o baú pro mago, porém, eu fiquei cego na hora. Eu pensei que se talvez eu abrisse o baú, aquilo poderia ser só meu. Mas você tá arrependido disso, carinha? Mano, é tô. tô arrependido. Então faz Aí... a coisa certa. Vai Ser preso e entrega toda a verdade. Vem, vem, mas eu, vem eu queria aqui. ser preso vem, pra sempre, gente. Será vem, ninguém vem, falou vem, que é pra sempre? Vem, você só tem que pagar pelo crime que você fez. Vamos lá, ah, vamos Mas só foi, ser liberto? Vai, vai, claro. Ele foi tá, preso por roubar o banco. Mas ele não foi vem, ele, na... foi ele... Do... ele... Vem, ele, ele foi? invadiu o banco, ué. Tá, vem, mais mas Você que... que é o detetivezinho que descobriu então o teu negócio aí? Sim. Hum, então você entregou seu próprio amigo? Sim, Ih. por um crime que ele cometeu, ele realmente invadiu o banco. Ele só não roubou porque o Carlinhos roubou antes. Ah, mas então quer dizer que ia ser um roubo do roubo? Basicamente. Ou você acha que se eu entrar lá no colo, o sofre agora tá, tá limpo, não é crime, só porque não tem nada. Lógico que é crime, ele fez crime também. Boa, Ué, bora, bora, bora, bora, tá, tá pensando muito aí também. Tá, Vem logo comigo aqui. lá, vamos lá. O ladrão invade o banco e não consegue roubar e ele tá limpo. Nada a ver isso. É verdade, isso aí. Não, é, tem, gente. Razão, tem razão. Os tem dois razão. tem que estar tá presos, só que o Carlinho por mais tempo, né? É, com Carlinho. certeza, né? Pelo amor ah. de Deus, cara, não deixa eu ser preso pra sempre, porque sei que eu prejudiquei muita gente, mas sei lá, ah. velho. Carlinho, eu não sou agente da, da polícia, do governo nem nada. Eu sou só um cidadão que quer bem da cidade, mano. E eu acho que a justiça é caso você devolva as suas coisas e tenha uma pena reduzida, cara. Cara, eu não vejo por que você ficar pra sempre, não. Vem cá, Karim. Por enquanto você vai ficar preso lá na... do lado do Apu, na sala do lado dele, pra vocês trocarem uma ideia e você confessar pra ele também o que você fez, entendeu? Tá bom. E então. também, ó, procedimento padrão aqui, tá? Sobe aqui comigo. O que, que você vai fazer comigo? Por favor, precisa você suba aqui, vem aqui. LG, é... Eu vou precisar que você fique um pouco aqui na porta, tá? Não entra na... muito nas celas, não. Pode entrar tá, aqui, mas... Mas eu só queria. Eu só queria, aqui, eu só queria tá? ver que ele fosse preso, entendeu? Tá. Eu posso eu, ficar eu... a distância assim? Pode, pode. A distância pode. Só não fica muito próximo, entendeu? Porque pode ser. Vai Eu, eu é... vou andando meio de longe. Não, calma aí, Carlinhos. Não é aqui não, nem é aqui não. Você vai agora me entregar todos os seus itens, tá? Colocar todos os itens aqui. Entendi o porquê então... da distância. É aí, entendeu? Ah. Coloca tudo aí, inclusive suas armaduras, seus artefatos tudo mais. Tudo de magia que tiver também. Até minha magia, velho? não posso ficar com a minha magia, Sim, não? Sim, vai colocar tudo aí. Mano, tá dando certo, estamos prendendo eles. Eu vou tirando essas fotos escondidas e não tô nem aí, mano. Eu tenho que ter prova disso. Tem que ter prova desse crime. Você vai ter que, que vestir rio. a roupa de preso. Vou ter que vestir roupa de preso? Claro! Você tá preso? Oh, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. E a enfermaria da delegacia vai dar uma olhada nesses seus machucados aí para ver se você não cometeu nenhum outro crime, tá? Vem cá aqui então. Ô, LG, se quiser Oi. ver que aqui, fotografar aqui, pode aqui, eu ser. Tá dá sim, licença. Sim. Ó, o Apu tá aqui eu... do lado. E aí, Apu! Quer responder agora? Ó, oh, Apu, ah, você, você vai ser libertado, velho. Você vai ser libertado. Eu acho que ele tá dormindo em pé. Em pé? Dormindo em pé? Entra aí. Vai lá. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai. E tu vai ficar sem comida, valeu? Ô, oh, peraí, mas por que a minha gráfica é diferente, velho? Porque agora você tá preso pra sempre. Brincadeira! Ah, a gente vai ver isso aí. A gente vai ver isso aí. A gente é amigo, meu! Eu sei, cara. mas agora eu tenho que seguir a lei eu não posso continuar com esse negócio, não. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Eu... Vamos lá, LG. Vamos lá, que eu tenho vamos. que te contar um negocinho também. Fica aí, Carlinhos, LG. Cara, ainda bem que você realmente fez a coisa certa. Eu fiz. E, cara, eu preciso te confessar que talvez eu vá pedir minhas contas da polícia, cara. Mas por quê? Eu sabia desse crime e eu esperei mais de um dia pra entregar o Carlinhos. Eu já sabia disso antes. Cara, mas faz sentido. Ele, ele é seu amigo. Eu entendo totalmente. Eu, eu acho que eu faria o mesmo. Eu me entende? Então, eu vou conversar com, a, com o xerife lá embaixo e tal. Se a capitã voltar, eu também vou conversar com ela. Mas eu tô bem abalado em relação a isso, cara. Eu vou vou fazer. É, bom, em qualquer decisão que você tomar, saiba que hoje, você fez a escolha certa, cara. É isso. ai parabéns pelo seu trabalho de detetive, viu? Você é muito bom nisso aí, cara. Ah, muito obrigado. Bom, e com isso, a gente prendeu o Carlinho. Agora, basta entregar todas as provas a delegacia, assim, vendo o que vai acontecer com a Poo, porque, querendo ou não, ele tá preso porque ele invadiu o banco, que ainda faz sentido. Mas, ele já pode sair de lá, né? A pena dele já acabou. Eu vou marcar para conversar com ele amanhã e contar para ele que eu consegui fazer isso, que deu certo e que eu eu confiei nele. No final, deu certo a nossa amizade.